colo hey, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim. Hoje eu quero trazer para vocês uma nova série aqui no canal falando sobre curiosidades de cada raça de Skyrim. Hoje para iniciar nós vamos falar um pouco sobre as curiosidades dos Nords. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Skyrim não pertence aos Nords. Diferentemente do que muita gente acha, os nórdicos não são naturais de Skyrim. Na verdade, os nórdicos vieram de uma região mais ao norte de Skyrim, conhecida como Atmora há muitos anos atrás. Durante uma guerra civil que assolava Atmora, Isgramor reuniu todos os seus seguidores e navegou para o sul até chegar em Skyrim. Ao chegar em Skyrim, estabeleceram uma nova comunidade lá e viviam em paz com os Elfos da Neve. A paz simplesmente durou durante um período, mas essa é uma outra curiosidade que eu vou contar para vocês na sequência. Os Nords odeiam os Elfos quando Isgramor veio para Skyrim, ele vivia numa paz com os Elfos da Neve. Alguns relatam que os Elfos da Neve ficaram preocupados com o crescimento populacional que os Nords estavam tendo, que estava muito superior à raça dos Elfos da Neve. Para garantir a sua sobrevivência, os Elfos da Neve resolveram melhorar uma guerra contra os Nords, e o que ficou conhecido como Noite das Lágrimas foi um ataque cruel dos Elfos da Neve na cidade de Sartal. Os nórdicos na ocasião não estavam em guerra declarada contra os elfos e foi um verdadeiro massacre. Os elfos da neve incendiaram a cidade e a derrubaram até o chão. Somente Isgramor e seus dois filhos fugiram novamente para Atmora e lá eles reuniram um grupo conhecido como os 500 Companions. Após isso eles retornaram para Skyrim e assolaram Skyrim com uma guerra civil contra os Elfos da Neve. Essa guerra fez com que os Elfos fugissem para o subsolo de Skyrim. E por fim, os Elfos da Neve remanescentes hoje são conhecidos como Falmer. Foi daí que surgiu o ódio pelos Elfos. Até os tempos atuais, os nódicos ainda têm muita resistência a qualquer Elfo que cruze o seu caminho. O surgimento dos Companions como comentado na curiosidade anterior, Isgramor juntou um grupo de 500 compênios para entrar numa guerra civil contra os elfos da neve. Durante toda a sua vida, Isgramor batalhou e lutou bravamente contra qualquer elfo que passasse em seu caminho. Mas quando Isgramor faleceu, muitos deles se separaram e viraram fazendeiros e outros membros da comunidade de Karen. Os poucos remanescentes se juntaram e formaram os Companions, que passaram a ser guerreiros dispostos a fornecer serviços a um preço justo. Os Skrulls são uma tribo de nórdicos que vivem em Solstheim. Diferentemente dos seus irmãos de Skyrim, os Skrulls valorizam muito aspectos da natureza e acredito no Allmaker. Especialmente lobos e ursos são animais sagrados para essa tribo de nórdicos. Outro ponto interessante é que os Skrulls, diferentemente dos nórdicos de Skyrim, normalmente escolhem a paz em de brigar. Os nórdicos de Skyrim são conhecidos por terem o um sangue muito... Quente, cabeça quente e se envolverem em brigas na maioria das vezes. Os Scalos preferem a paz e usam a violência somente em casos que não é possível outra solução. A Guerra dos Dragões No passado, os nórdicos acreditavam que os dragões eram seres mitológicos, praticamente deuses na Terra. Todavia, os dragões não respeitavam os nórdicos e acabaram por escravizá-los. Dentre os nórdicos, destacar o papel dos sacerdotes e dos dragões. Esses membros eles tinham o privilégio de aprender algumas lições a respeito dos poderes dos próprios dragões. Um desses sacerdotes se destacou muito, e ele era conhecido como Mirak. Mirak também traiu os dragões e resolveu a servir um deus da Édrico Os nórdicos, por sua vez, queriam se livrar das garras dos dragões, e nesse momento ele pede ajuda a Mirak para poder derrotar os dragões e ficarem livres da escravidão. Mirak, por sua vez, nega essa ajuda e então os nórdicos suplicam para que Partunax ajude-os a ganhar mais poderes e confrontar o poder do deus supremo Alduin, esse que por sua vez é irmão de Partunax. Partunax resolve ajudar os nórdicos... E com essa ajuda, os nórdicos conseguem se livrar dos dragões e Alduin é banido até a Quarta Era, quando ele retorna a Skyrim e aí sim é derrotado pelo último Dragonborn. Mirak, por sua vez, é banido para Oblivion, nunca mais é visto. Em alguns momentos de Skyrim, durante suas explorações, as ruínas de alguns templos e santuários que foram erguidos... Pelos sacerdotes, em homenagem aos dragões, você pode encontrar esses mortos-vivos sacerdotes e seus draug, ainda habitando essas ruas. Isso explica o motivo de alguns desses mortos-vivos saberem usar os shouts, pois eles eram sacerdotes dos dragões e aprenderam com seus mestres. E esse foi o vídeo com as curiosidades sobre os nórdicos que eu trouxe aqui para o canal. Se eu esqueci de alguma curiosidade, não deixe de comentar e quem sabe não surge aí uma parte 2 de curiosidades sobre essa raça muito épica de Skyrim. Não se esqueça pessoal de fortalecer o trabalho aqui do canal se inscrevendo deixando aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tchau pessoal!